Então eu vou começar uma série aqui de Rumo Estrelato Esse não é o Bombapete Porque o, o Bombapete Com uma Estrelato é ruim, tá? Na verdade não é o Bombapete Que é ruim, né? Na verdade é Rumo Estrelato Dele que é ruim, tá? Aqui ó, no Brasil brasileiro né? Vou colocar aqui, doido Mas sou gato burro, tá? tô então, coloca aqui Minhas posições mesmo tudo doido, eu vou cortar porque essa essa parte aqui é, é, é demora, tá? Aí eu vou cortar. Três quadrilhões de anos depois. Pronto, eu já terminei tudo aqui das configurações. agora mexe aí, né? Duração da partida cinco minutos. Eu não gosto de uma partida muito longa não. Dificuldade três estrelas. efeito acho que eu coloco para saber né, onde tá a bola. Então bora, está pronto a tua aventura entre os melhores do futebol, está prestes a começar. Está preparado para seguir um meu estrelato? Sim, doido. Então bora começar, ó. É o Mineirão. Chapecoense, Manaus. Doido, acho que eu vou pular aqui, porque tá me travado, doido. Começa. Nossa, doido, que passe lindo. Boa. Bora pro ataque agora. Bate não, doido Manda cruzamento Vai, vai, vai Corre, corre, corre Opções, opções Não tem Vou bater pro gol logo Golaço, doido Golaço Mas que golaço Eu procuro Opções pra cruzar não chegou ninguém, então eu fui lá driblar e todo tá, mundo bati pro gol, doido. Golaço. A bola pegou aí nessa câmera, ó. Ah! Fim de papo do primeiro tempo, mano. Que. Nossa. Mano, olha o golaço aqui, ó. Aff. Olha lá, só chegou opções ali, doido. Eu já tinha batido pro gol. Mano, aquele lugar horrível. Pra fazer gol, doido. Horrível. Ah, não! Como é que eu apertei pra tocar? Oxi! Eu mexi no analógico direito, doido. Eu mexi no analógico direito. Sem querer, doido. Como é que eu apertei Oxi, o... o botão de tocar a bola? Manda pra mim. Manda! Golaço. Básico, doido. Será que é só o básico? Ô oh, jogador Parece eu, joga na vida real Ai, doido Delay, mano Ah, doido Tá, tá com um delay, parece o controle, mano Ah, doido, eu perdi a bola por causa desse controle, doido Eu não tô entendendo Meu controle é B Eu mexo ele pro lado E, o, e ele não vai, mano, pro lado isso não faz sentido mano oh. vai, manda pra ala Eu tô de ponta que é pra jogar na ala, mas tá bom manda pra mim, manda não é pro gol não, seu burro meu boneco tá muito baixo acabou Bora Bora ver que time eu vou jogar hein? Porque eu joguei bem Eu fui eleito craque do jogo Marcou um gol Fantástico que lhes permitiu Vencer, Gato Burro decisivo Né mano, decisivo Bora agora ver que time eu, O Gato Burro Vai jogar mano Posso entrar no Bahia, no Cuiabá ou no Grêmio, vou entrar no o Grêmio Tá embaixo do Cuiabá e do Bahia O Grêmio no ranking embaixo do Cuiabá e do Bahia aí ó Gato burra assinou o contrato com o Grêmio O que que começa, ó? <coughs> Contrato assinado Bem-vindo ao teu novo clube o Grêmio Ah, doido, não coloca foto do Flamengo, não, mano Sacou? Parece com, com um, um time aí, doido O rival do Grêmio <risos> Exatamente, esse daqui mesmo que você tá pensando Só não vou falar porque sim Conseguiu um lugar no banco. Óbvio, né? Sempre na, sempre na primeira partida é no banco. Nunca. O Soares deve estar com a 9 lá no Grêmio. Então o Gato bom vai jogar sem travanja. Vai disputar com o Diego Souza e o Soares, doido. Provavelmente fica no lugar do Diego Souza. Porque o Soares também, né? É o Soares, né? Esse foi o vídeo. Então, falou.